homem que baixa mulher, cacete nele, gente. Olá, companheiros. Tudo bom com você? Eu sou a Ana Ribeiro, a Ana Rivas. E hoje eu queria falar um pouco com você sobre o dia internacional da mulher Mas numa outra visão, tá? Fica comigo pra gente poder conversar a respeito Bom, gente, existe toda aquela, aquela história de senso comum De que hoje é o dia internacional da mulher Porque as mulheres foram queimadas dentro de uma fábrica nos Estados Unidos Ok Ok mas eu queria entrar um pouquinho na luta da mulher dentro da concepção marxista. Porque é o seguinte, companheiro... As pessoas é, mudam tanto essa data e as pessoas desvirtuam tanto o real sentido dessa data que a gente acaba pegando até uma certa... um pouco de ranço, né? Que a gente fica achando que dia da mulher é batonzinho, é florzinha e não tem nada a ver e acho que pelo menos isso, né? A maioria das pessoas já sabem. Então, eu queria explicar um pouquinho para você o dia da mulher sob um outro olhar, sob uma outra perspectiva, tá? Que é muito, muito interessante, faz todo sentido. Você vai me acompanhar, você vai entender. Primeiro, gente, não existe, não é possível libertação da mulher sem uma evolução real da sociedade, tá? A libertação da mulher que realmente é oprimida como mulher, né? Ela depende da evolução social, gente. Sem evolução social, a gente não tem como combater isso. Não como a gente deve combater, tá? A luta da mulher, assim como toda a luta, todas as lutas, ela, ela tem que ter base material, tá? As coisas reais. E ela tem que ter base econômica. Sim, base econômica. Então, ela tem que estar tá pautada. Nessas bases sem base acaba se tornando só um pensamento, um devaneio, um, um desejo, um sonho, mas não são não é uma luta pautada na verdade na realidade dos fatos. Por exemplo, gente, a mulher passa pela maternidade. A maternidade, ela acaba sendo desgastante pra gente que é mulher Porque a, a responsabilidade acaba ficando pra gente Por que isso acontece? Por causa do homem? Não, gente Por causa do sistema, do sistema econômico, do sistema capitalista A maternidade, gente, não precisaria ser um problema? Não precisaria sacrificar a vida das mulheres como sacrifica? Tá, a gente não vai romantizar, é lindo, é bacana, mas sacrifica a vida das mulheres. Se a maternidade ocorresse dentro de uma sociedade evoluída, gente. porque Nessas circunstâncias que a gente é mãe, o que acontece? Alguém tem que trabalhar em casa, o marido continua trabalhando e a gente para de trabalhar para cuidar do filho. E no fim a gente chega à conclusão de que não vale a pena trabalhar porque o filho é mais importante e tudo mais, e o filho acaba ficando com a gente. Por que isso acontece? Porque a gente tem vida individual, porque cada um vive do seu jeito, com a sua família. Porque a gente não tem uma vida coletiva. Uma criança, gente, não é um peso para ninguém. Não deveria ser. Desde que nós tivéssemos, como dividir a responsabilidade da maternidade? Mas como é que você, mulher, eu, mulher, vou dividir a responsabilidade da maternidade com o marido, com o pai da criança, que trabalha 12 horas por dia? Como é que o marido vai chegar do trabalho e vai dar banho neném, esquentar a mamadeira e dividir as tarefas depois de ter trabalhado 12 horas por dia, gente? Então vocês percebem como está tudo no sistema econômico? Se nós tivéssemos uma vida coletiva, nós dividiríamos essas tarefas. Ele trabalharia menos, nós trabalharíamos menos e nós poderíamos dividir, inclusive, os cuidados com as crianças. Sim, essa é uma ideia comunista, tá? Os, os trabalhos domésticos são outro exemplo, gente. Eles são difíceis, né? Porque acaba sobrando para a gente também, né? Então, a gente tem que trabalhar fora muitas vezes, a gente cuida da criança, das crianças. A gente tem que cozinhar, tem que lavar roupa, tem que limpar a casa, tem que preparar os alimentos. Porque Alguém tem que fazer esse papel. E aí a gente acaba pegando esse papel e fazendo porque, por uma questão histórica, isso foi atribuído a gente. Ok. Precisaria ser assim? Não. Sabe qual é a proposta original do programa Marxista? Eu, você, dividiríamos todas as nossas responsabilidades. Cuidaríamos juntos, todos nós. Os maridos e nós mulheres cuidaríamos dos nossos filhos. Teríamos lavanderias e cozinhas coletivas. Sim, vida em comunidade, vida comunitária, isso é comunismo. E dividiríamos em montirões as atividades domésticas, os, os trabalhos domésticos que são penosos para todo mundo. E aí, gente, não pesa. Porque a gente não tá mais num ambiente competitivo... Num ambiente onde a gente tem que ficar... disputando vagas e lugares com as pessoas... Num ambiente que não tem uma creche... para cuidar dos nossos filhos... Porque o Estado não proporciona nada disso pra gente... É meio que cada um por si, gente... E aí cada um por si vai pesar... Vai pesar... É inevitável... Então, gente... Vida em comunidade, essa é a proposta. Trabalho doméstico dividido, cuidado com as crianças dividido, lavanderia comunitária, todo mundo vai lavar roupa junto. Cozinha comunitária, todo mundo vai comer junto e todo mundo vai cozinhar junto. Não vai pesar, gente. Vocês entendem? Essa é a proposta original para aliviar o trabalho da mulher. Mas pra gente conseguir chegar nesse ponto, nesse nível, a gente tem muito que amadurecer, né? Porque a gente vai ter que lidar com... Vai ter que superar as diferenças, as pequenas, minhas e todas aquelas coisas que a gente inventa graças ao sistema que deixa todo mundo enlouquecido, chateado, com ódio de cabeça quente. Outra coisa, gente, eu vejo as atuais feministas dizendo assim: não, porque a nossa luta, porque a luta das mulheres, ok, a luta das mulheres, mas diz uma coisa para mim: eu vou lá e luto por mim e pela minha irmã e pela, pelas mulheres da minha família. Ou por mim mesma pela minha filha. Tá. Isso é libertador? Talvez, né? Para mim. Mas isso vai libertar todas as mulheres? Não, gente. Então, não adianta ter atitude, olhar individual. Eu preciso seguir um programa que liberte a todas as mulheres. Não só a mim e as mulheres do meu grupo. Não precisa, precisamos seguir um programa que liberte a mim, a você, a dona Maria que lava roupa para fora, a menina lá de Suzano que cria sozinha os cinco filhos dela sem o pai, que eu conheço, eu fico chocada, a moça que pega reciclagem, a senhorinha que é empregada doméstica, porque não tem nada de libertador, gente, eu dizer assim para você. Ai, eu não gosto de trabalho doméstico, mas aí eu vou lá e contrato uma outra mulher. O que eu tô fazendo? Eu tô me libertando, mas eu tô escravizando uma outra mulher para fazer no meu lugar. Não, gente, tem que ser libertador pra todo mundo, senão não adianta não existe individual gente não existe individual nós vivemos em coletivo quem nos oprime como mulheres gente não é o homem machista não tudo bem ele é machista e fala merda ok mas ele não é o, o opressor gente o nosso opressor é o Estado. Não é o homem. Não adianta sair na rua brigando com os homens que olham para você, que te chamam de gostosa ou com o tiozinho lá que falou uma besteira. Não, gente, isso aí tá dentro desse sistema. Não adianta você brigar com ele. Você não vai resolver o problema do machismo estrutural que falam. Não, não tem machismo estrutural. O machismo vem do sistema econômico do capitalismo.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 Nosso inimigo é a burguesia, nosso inimigo é o capitalismo que é selvagem e que quer nos consumir, gente. O capitalismo não facilita nada para você. Ele até evoluiu bastante na Idade Média, era muito difícil para você manter uma casa e tudo mais. Só que o quanto ele evoluiu não é suficiente ainda para a gente se libertar de tudo. Né? Então, mesmo porque pro capitalismo não é interessante que a gente evolua muito, sabe? Porque o capitalismo, ele é meio conservador, ele quer manter as coisas boas para ele E se estão boas do jeito que estão, ele não vai mexer muito Enquanto o sistema for esse, você vai continuar sendo oprimida como mulher E eu também o único estudioso que estudou cientificamente a opressão contra a mulher foi Engels, gente. E ele chegou a essa conclusão de que a vida individual dentro do capitalismo é opressora. Principalmente contra a mulher. Mais com ela do que com o homem. Quem impulsionou o dia da mulher... Quem impulsionou licença-maternidade? Quem impulsionou a evolução para que as mulheres possam fazer o aborto? Para que as mulheres possam se divorciar dos homens? Foi a Revolução Russa, sabia? Eles tentam esconder de você, mas essa evolução vem toda da, da Revolução Russa. 1917, lembra? Lenin, Kizar... Nessa Revolução, eles praticaram já esse feminismo esse tipo de feminismo, que é o feminismo operário, olhando para a mulher operária, que é o que a mulher era na época. E somos ainda, né? Porque nós pertencemos a uma classe que é operária, trabalhadora. Eu tive a oportunidade de, assistir, de ver numa exposição aqui na cidade que eu moro as peças de roupas da União Soviética durante a Revolução e as mulheres estavam já praticando esportes, as mulheres estavam já fazendo faculdade. As mulheres já podiam fazer aborto se elas assim desejassem. Elas já podiam ir para a faculdade se elas quisessem. Elas poderiam usar, se vestir como elas quisessem. E as mulheres trabalhavam, sim, porque elas são uma força de trabalho forte e importante. Não existe luta da classe trabalhadora sem a presença da mulher. Nós somos 50% dessa classe. O capitalismo tenta esconder isso da gente. A nossa luta é de classes. Nós lutamos pelas mulheres, sim, nós lutamos pelas mulheres, mas dentro da luta de classes. Porque lembra, como eu falei para você, não adianta você libertar as mulheres da classe média e deixar as mulheres da classe baixa. Não adianta você libertar as mulheres ricas, não adianta. Todas as mulheres precisam ser libertadas dessa opressão que existe de fato e que é o Estado que faz. É o sistema capitalista. Todos os direitos que nós adquirimos hoje como mulheres é fruto, sim, das nossas lutas, mas todos esses direitos vieram da Revolução Russa. Foi ela que mudou o olhar do mundo em vários aspectos, inclusive nesse. Então, o que acontece? Temos que lutar pelas mulheres? Sim! Temos que lutar contra a opressão das mulheres? Sim! Mas adianta sair brigando com os homens? Não, adianta a gente sair lutando só por algumas mulheres e ter uma luta assim seletiva? Não, gente, não adianta. a gente abraça uma luta coletiva, é uma luta de classes, é uma luta de classes. Essa luta vai incluir a mulher... Vai incluir o negro, vai incluir o pobre, vai incluir o homossexual, vai incluir a transexual, vai incluir todo mundo, porque todas essas pessoas estão na nossa classe. Mas isso, uma confusão aí que sempre acontece, eu inclusive fazia, tá? Confesso. Isso nos impede de lutar para que as mulheres consigam os seus direitos. Não, não impedem, mas eu não posso sair por aí empoderando mulheres e fazendo elas acreditarem que só de ficar berrando, ou de tirar a blusa, ou de ficar brigando com os homens, alguma coisa vai ser resolvida. Não, gente, não vai ser resolvida. Mas é claro que a gente vai lutar. Se uma companheira precisar de um apoio, tamo aí. Homem que bate mulher, cacete nele, gente. Juntar quatro, cinco mulheres, não tem homem que enfrenta. Você vai apoiar a companheira, eu vou apoiar a companheira. A luta continua, mas não se esqueça que a luta das mulheres e nos livrarmos de toda essa opressão depende da luta de classes, depende da evolução da sociedade e essa evolução e essa consciência de luta de classes que a gente tem que passar para as pessoas, você só vai conseguir através da política. Pode a política, odeio político, ok, mas você só vai conseguir se libertar da opressão quando você entender que você só vai conseguir isso através da política. Gente. Muito obrigada mais uma vez, eu vi lá um monte de inscritos novos, eu fiquei muito contente, muito feliz, obrigada mesmo você que se inscreveu, obrigada a vocês que estão compartilhando, obrigada por espalhar a nossa política por aí, por essa internet tão equivocada, né gente? Por favor, se inscreva no nosso canal. Curte esse vídeo, compartilha, comenta. Bora conscientizar a mulherada e os homens também sobre isso, gente. Dia Internacional da Mulher, dia de luta. Luta de classes. Muito obrigada, gente. Um beijo para todo mundo. Até a próxima. Tchau.